Bora pra análise sem spoilers do filme Velozes e Furiosos 10. E esse aqui é o mais novo filme da franquia Velozes e Furiosos, mas ele é o primeiro aqui da trilogia final. Bom, pelo menos isso é o que Van Diesel prometeu, né? Que vai ser a trilogia final agora dessa saga, né? E qual é que é a parada aqui desse novo filme, né? Aqui a família do Dom Toretto vai ter que enfrentar um inimigo ali do passado que vai voltar pra tocar o terror neles. É, eu vou começar dizendo aqui que uma coisa que me incomodou bastante é que esse filme ele foi feito numa estrutura de série trouxe muitos arcos, muitos personagens, ele pincelou um pouco de história em cada um, mas não finalizou nada. É, porque como é que eu entendo que esse tipo de filme, assim, parte de uma trilogia poderia funcionar um pouco melhor, né? Que os conflitos, pelo menos as subtramas se resolvessem dentro do próprio filme, nem né? não ficasse realmente tudo em aberto para um próximo filme ou pros próximos filmes, né? Que pelo menos a treta final, assim, fosse realmente lançada pros próximos filmes, mas que alguns arcos pudessem ser resolvidos nesse primeiro filme. É justamente por ele não resolver absolutamente nada, nem os pequenos objetivos, assim, do filme, acabou ficando uma história bastante fragmentada. É, e uma parada que sempre funcionou aqui nessa franquia é o carisma dos personagens e essa parada de família, né? Tudo aqui é a família, tudo é resolvido com a família, essa conexão realmente entre os personagens, dando esse ar de família sempre funcionou muito bem, mas aqui pra mim, o Dom Toreto, ele tá meio, não vou dizer totalmente sem carisma, mas ele parece que tá meio no automático. O Van Diesel, ele tá um pouco emburrado, ele não dá um sorriso aqui no filme, e eu acho que isso acaba não funcionando tão bem aqui. Né? E o restante da família mesmo apareceu tão rápido Tinha tanta coisa pra acontecer e passou tão rápido Não deu nem tempo deles de darem um sorriso É, e pra mim pareceu muitas coisas Muito soltas e perdidas aqui nesse filme, né E aqui é um ponto polêmico, né Eu achei esse vilão aqui que eles colocaram Horroroso aqui nesse filme Pra mim foi assim, terrível Pra mim é uma mescla ali do chapeleiro maluco do Alice No País das Maravilhas, com o Jack Sparrow ali Do Piratas do Caribe É, eu sei que tem gente que provavelmente, talvez goste Aqui do vilão, mas eu achei aqui que faltou Talvez um direcionamento aqui pro personagem personagem, né? Não sei se deram liberdade demais pro tá difícil meio de defender ele aqui nesse filme, porque realmente ele tá muito caricato, tá tudo muito exagerado aqui nesse personagem. Ele tá muito cheio de gestos, caras e bocas, e ainda tudo que ele faz magicamente acontece, assim, então tudo dá muito certo, mesmo que sejam coisas bem mirabolantes. É, e tem um núcleo aqui do filme também que serve um pouco mais de alívio cômico, assim, pro filme, né? Aquele filme, ele tem uma pegada um pouco mais séria, a história contada, ela é um pouco mais séria aqui, mas até esse alívio cômico não funciona tão bem, as piadas acabam sendo um pouco meio fracas, assim, elas realmente não funciona, então acaba sendo um arco mais bobo do filme. É, uma das marcas da franquia são aquelas frases de efeito, com olhares jardas mas aqui exageraram bastante no tempo inteiro. E antes da gente continuar esse vídeo, já se inscreve no canal e clica no sininho para não perder nenhum dos nossos vídeos. Se inscreva em todas as redes sociais. Recomendo para vocês o nosso Instagram, Underline. tem muito conteúdo top por lá também. Bom, e lembrem também de dar um like aqui nesse vídeo quero lembrar vocês também que vocês podem ser membros apoiadores aqui do Budog Nerd e com isso tem acesso a benefícios exclusivos aqui do canal, né? Bom, voltando a falar aqui do filme, então, o diretor é o Louis Leterrier, né? Que é um cara que tem bastante experiência já com filmes de ação. Ele já dirigiu aqui Truque de Mestre, Incrível Hulk e Carga Explosiva 2 também, que tem essa pegada bem de ação. Bom, e realmente por ele ter essa tendência a fazer uns filmes de ação, a parte de ação aqui desse filme eu acho que ela é bem trabalhada, a gente tem, claro, corridas de carros aqui, que pra mim são um ponto alto aqui do filme, realmente são corridas bem interessantes com algumas cenas ali que a gente fica meio sem respirar. Essa parte do filme eu achei é mais interessante. E eu também adorei as cenas de ação, eu realmente gostei muito os próprios acidentes, assim, pareciam bem reais e bem feitos. Então dá pra ver o que, que o diretor quis deixar, assim, essa marca da franquia, dessas cenas de ação, com muito carro, muito acidente, muita coisa, realmente bem caprichado. É, e o que as cenas de ação tem de bom, né, a montagem ali, a preparação dessas cenas, visualmente, elas são interessantes, mas o aspecto do CGI já não tá tão legal assim, né, os efeitos especiais, às vezes, causam meio que um estreamento, né, a gente tá assistindo ali, e umas cenas que são muito estranhas, algumas cenas em ronda. Ali, e a ação ali ficou meio esquisita Os efeitos especiais um pouquinho Meio toscos assim e em um outro momento eu acho que realmente não funcionaram tão bem né? É, tinha umas cenas de chroma aqui com a cabeça Ali do Van Diesel brilhando ali que estavam meio esquisitas mesmo E esse filme ele viaja pra muitos lugares do mundo Tem assim, vai pro Rio de Janeiro Daqui a pouco tá em Roma, daqui a pouco não sei aonde Ele viaja a gente, quer, chega a ficar tonto de tanto lugar Mas é legal É, tem um arco bem longo inclusive passado no Brasil ali Que retrata aquela night carioca ali Cheia de perigos e armas Reforça bastante até um estereótipo aqui do Brasil mas eu achei que esse arco aqui é pelo menos uma ambientação legal né? Eu confesso que eu gostei também, eu concordo com tudo que tu falou Assim, acaba reforçando vários estereótipos Mas faz uma ideia meio mística da Night Carioca Então eu gostei A única coisa que eu não gostei é que colocaram atores ali com sotaque meio espanholado Pra fazer os brasileiros, que ficou meio esquisito E a Ludmilla tava bem legal no filme Ela aparece aqui, a cantora Ludmilla E eu achei bem legal a participação dela É, o que, que eu vou dizer desse filme, né? Ele acaba pecando em vários aspectos ali Principalmente com relação ao roteiro Uma história que é meio mal contada, fragmentada Deixa vários arcos em aberto para Nos próximos filmes também, né? E tem um vilão que é extremamente caricato aqui Que eu acho que não funcionou muito bem, talvez algumas pessoas curtam Mas eu não gostei do Momon aqui nesse filme Mas as cenas de ação são legais e são boas, assim, de acompanhar né? E esse filme aqui tem muita gente famosa Que, assim, tem personagens aqui que tinham 5 minutos de tela Mas, assim, é aquele padrão da franquia, assim é aquelas olhares de mil e aquelas frases de efeito São atuações, assim, que são divertidas, são, né, legais Mas não são incríveis E esse filme que é distribuído pelo Universal Pictures, estreia dia 18